Bom dia pessoal, estou aqui hoje para falar da importância de organizarmos o nosso lixo. Aqui em casa costumo separar o lixo orgânico, tudo que é sobra de comida, casca de verduras, legumes, frutas, menos frutas cítricas. Coloco neste balde, em seguida, jogo uma camada de terra. Mantenho sempre tampado para não dar bicho. Para quem mora em apartamento, também pode selecionar o seu lixo orgânico dentro de uma sacola plástica e manter na geladeira e levar para quem faça esse trabalho de compostagem. Olá pessoal, estamos aqui agora na nossa área da compostagem. Já temos aqui esse orgânico aqui, ó, preparado, pronto para ser usado na nossa horta comunitária que todo o alimento que é separado nas cozinhas aqui da, das famílias da Vila Autódromo, como a Dona Penha fez com esse balde, é colocado nesse recipiente que fica ao lado aqui de nossa horta comunitária. Quando ele está cheio pelo meio, a gente mistura ele com outros orgânico, que pode ser resto de folhas, galhos seco, madeiras. E a gente mistura esse orgânico a cada duas, três vezes por semana, para que seus ingredientes eles interajam entre si. Olá pessoal, esse é o resultado de todo o processo do nosso orgânico aqui pela nossa comunidade da Vila Autódroma. Usamos todos o nosso orgânico para o plantio, para fortalecer a terra. Olha que maravilha do resultado.